Durante uma vida inteira de busca por conhecimento, uma dúvida me consumia. Como foi que nosso mundo surgiu? Os antigos pereceram um milênio atrás e extinguiram todas as formas de vida. Ela me mostrou como ele renasceu. Uma menininha exilada, ignorante da própria importância. Graças a ela, eu descobri que a vida só foi salva por um milagre tecnológico. Zero Dawn. Um sistema de terraformação composto de nove funções subordinadas. Cada uma ajudando a transformar uma terra árida e estéreo a uma paisagem exuberante. Cuidada e protegida pelas máquinas. E com ela, eu descobri o maior segredo de todos. O segredo da vida dela. Que ela é uma clone de Elizabeth Solbeck, criadora do Zero Dawn nascida para impedir uma nova extinção. Iniciada por Hades, uma ia arvio, que ganhou consciência após receber um sinal misterioso. E com uma pequena ajuda minha, ela triunfou na grande batalha na cidade de E se tornou a campeã da humanidade. Mas por mais útil que ela seja, agora preciso deixá-la. Pois enquanto ela busca consertar o que há de destruir, eu fiz uma nova descoberta. Que anuncia tanto destruição como oportunidade. Saudações, delícias, Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meluça Caio Nobre! Finalmente chegou o momento, pessoal! Vamos conferir aqui hoje o início de gameplay de Horizon Forbidden West que nós recebemos aí em acesso antecipado pela galera do Playstation do Brasil, o qual eu agradeço demais, cara, pela confiança no nosso trabalho e pela parceria ao longo dos anos. Vocês viram que intro cabulosíssima, né, cara? Foi basicamente ali um resumo do que aconteceu no jogo anterior para a gente poder chegar já no grau para Forbidden West e eu estou de veras empolgado poder conferir esse jogo junto com vocês entendeu então é, como vocês podem ver eu não comecei nada aqui ainda cara tá com novo jogo não tem continuando não tem nada eu vou conferir essa história aqui do zero junto com vocês então já aproveite cara poder deixar o seu likezinho aí poder apoiar nosso trabalho pessoal para a gente poder trazer cada vez mais conteúdos antecipados assim para vocês deixa o likezinho aí ativa o sininho para não perder notificação e Cara, sem mais delongas, né, pessoal? Vamos lá? Deixa eu só dar uma olhada na parada de visual. Aqui, ó. Nós temos o modo de gráfico, como já era esperado, entendeu? Eles já tinham anunciado lá. Prioriza a alta fidelidade a uma taxa de quadros menor. Priorizar a resolução. E aqui nós temos a priorização do desempenho. Prioriza uma taxa de quadros maior e a uma fidelidade mais baixa. Ou seja, vocês podem ver, cara... E aqui ó, é possível notar uma pequena quedinha na resolução, entendeu? Vamos ver dentro do jogo por si só e a gente vai fazendo esse teste juntos aqui. Vamos lá, pessoal, porque chegou o momento. Eu vou começar esse negócio no difícil mesmo. Muito difícil ainda não, vamos no difícil. Exploradora, marcadores e ícones na tela para ajudar na sua jornada. Informação mínima na interface. Observe o mundo para se orientar. Ah, esse daqui, mano. Vamos começar como exploradora para a gente poder ver como é que esse negócio vai ser conduzido aqui. E bora focar na experiência, pessoal. Vamos lá. As pessoas estão sofrendo e vão morrer de fome. Tudo por causa de um sistema de terraformação que está descontrolado. E só eu posso resolver. Só eu tenho o código genético. Não vai demorar para a situação ficar irreversível. Há meses eu tenho procurado o que preciso. Um backup da Gaia, que você projetou para controlar o sistema. Mas sempre que pareço ter uma pista, ela não leva a nada. E toda noite tenho o mesmo sonho. Eu ando por um campo de flores, sob a luz de um céu estrelado. E quando chego ao centro dele, você está lá, Elizabeth. A minha espera, embora você tenha morrido há mil anos, você é quem mais se assemelha a uma mãe para mim. Me sinto completa. Mas isso nunca dura. Sempre acabo sozinha. Este mundo é seu legado, Elizabeth. Não vou deixar que ele morra. O vale adiante é a única pista que resta. A última esperança de achar o backup. Vou fazer o que precisar para obtê-lo. Eu prometo. Ora se não é ela, a salvadora de Meridiana, a ungida dos Nora. Você sabe que eu odeio ser chamada assim. Olha, considere uma punição por fugir de nós Na mesma noite em que vencemos o Hades. Eu cresci como exilada Lembra, não sou muito de festas É Mas aquela era em sua honra Só tô te lembrando E aí? Qual é a missão? Deve ser urgente para ter ido tão rápido Investigar umas... Ou talvez tenha alguma coisa a ver com a peste? As duas coisas, mas... Ah, preciso... Ah, não. Eu tô atrás de você faz tempo. Tá tudo bem. Depois de tudo que fez para ajudar os Nora e a minha família, eu jurei ajudar você, acima de tudo. Por isso agora eu tô com você. Não tem como fugir. Ok, mas, se vai mesmo vir comigo, precisa ser capaz de ver o que eu vejo. Um foco? Nunca pensei que teria sua visão especial. Depois vou dar mais um e ensino a fazer backup dos dados. Dados? Informações no dispositivo. Tem muito o que aprender. Eu vou explicar tudo para você aos poucos. Desse jeito que você viu? Desde que eu era criança. Vamos. Vamos lá? Uns arranhões no caminho até aqui seria bom procurar ervas medicinais abastecer Então essa vai ser sua primeira lição sobre o foco tá legal então vamos começar meus amigos cara essas plantas são diferentes daquelas nas terras sagradas que, o foco gráfico ajuda a, ver o que a gente precisa é esse irmão ah não galera, aí. Olha, olha isso aqui cara Que coisa mais Nossa, não acredito que eu tô jogando isso velho Olha que coisa mais maravilhosa esse jogo guerrila do céu O que, que vocês fizeram mano Um pulso do foco pode revelar o que precisamos Ó Eu tô rodando o jogo pessoal a 30 frames, tá? Pra poder priorizar a resolução mais alta Eu tô pegando aqui as ervas medicinais, beleza Olha, que legal, o negócio do foco aqui já deu uma mudada a movimentação tá mó gostosa do jogo aqui, como sempre, o primeiro já era assim Beleza Antes da gente terminar, galera de pegar... Mano, olha esse visual desse jogo. Que coisa mais impressionante. Eu, eu tô de cara, velho. Isso sim é nova geração. Porque putz grila. Mas vamos lá. Rapidão, pessoal. Vamos só ver como é que fica. Agora, priorizando o desempenho. Mano, o jogo roda... Lindamente nos 60 frames. Mas dá pra gente poder sentir umas diferenças. Olhem só nas águas, ali naqueles negócios vermelhos também, ó. Da praga, da peste, né? Que eles chamam. Deixa eu voltar de novo pro modo de Fidelidade, que é o gráfico, só pra gente sentir. Cara, já dá uma mudada boa. Principalmente no horizonte, mano. Vamos jogar essa primeira parcela assim, com 60 frames. Com frames? Não, com 30 frames, desculpa. Só pra gente poder sentir mais que puxa. Tá bom. É bom. Pelo menos fazem você se sentir melhor. Beleza. Vamos seguir adiante. Pode ser bom pegar mais algumas delas pelo caminho. É, boa ideia. Com as ruínas antigas. Eu acho que a gente vai conseguir sentir um pouco mais. Peste Olha aí. Parte. <risos> Partes da peste descascando. Como pele morta. É assim que ela se espalha. Não. Nossa, cara, eu gosto Aquelas muito da dubladora assim. da Eloy. Meu amigo, galera do céu. Olha esse gráfico, meus amigos. Que que é isso, velho? Não, o jogo tá rodando em 4K aqui e a gravação também tá em 4K. O negócio tá impressionante, cara. Olha Você isso. Até se inscreveram no canal aqui, mano, durante a gravação. Eu nem sei como, mas se inscreveram. Tá de boa. Vamos lá, deixa eu voltar pro desempenho só pra gente ver uma parada. Galera, dá pra sentir uma diferencinha, não dá? O jogo roda gostosinho a 60 frames aqui e tal, nesse modo. Do desempenho. Mas dá pra sentir uma diferença em termos de gráfico, viu caras? Olha isso, cara. Nossa, esse aqui... Eu sou muito a favor de Não sempre utilizar os, os 60 frames. Dá pra gente descer, por conta da fluidez e tudo mais. Olha, vasculhar os suprimentos aqui. Boa. Vamos ver o que mais tem por aqui. Mas eu acho que no caso desse jogo, meus amigos... Nossa, eu tô achando que eu vou jogar ele mais as 30 frames por conta da resolução. Depois coloquem nos comentários aí, pessoal, o que vocês acharam da versão do jogo em 30 frames e da versão em 60 frames, que tem uma de resolução foi, um pouquinho menor. Um Você estava dizendo algo, mas eu me afastei. O backup? Então, uh, é uma IA. É, é difícil de explicar. É como se fosse... Tem um conjunto de instruções para acertar o né? mundo. Parece complicado. Meu irmão, olha esse negócio debaixo d'água, galera. Que coisa mais maravilhosa. Nossa, cara. Aqui, por enquanto, a gente só está apreciando, viu, pessoal? Para poder <risos> ver graficamente como é que tá esse negócio. Que, pelo amor de Deus, meus amigos. Que jogo lindo, mano. Como Tive alguns problemas pelo caminho E perdi boa parte do equipamento Ela falou que ela perdeu boa parte do equipamento dela ah, Ela teve alguns problemas no caminho Vou examinar mais a peste aqui Ah, ó Passei por cima ali da peste ó, E ela me deu uma envenenadinha de leve eu Só tenho pedras ah, mas nós temos aqui, ó. Olha que da hora, peraí. Ele mostrou alguns X, assim. Parece que são pontos que não dá pra escalar. Tá mostrando. Vamos ver aqui. Se continuar assim, nada vai crescer. A gente precisa resolver isso. Deixa eu só fazer mais um pequeno ajuste aqui, pessoal. Eu tô achando o áudio das vozes, eu não sei vocês, mas assim, um pouco mais baixo. Eu vou deixar aqui o volume da música em 80%. Os efeitos sonoros não precisa. Vamos ver em 80% como é que fica. Só pra poder valorizar mais a voz dos personagens, entendeu? Acho que a gente vai ter que mergulhar aqui e poder passar, ó. Deixa eu ver. Não. Meu Deus, que jogo mais lindo, velho. Será que eu morro? Ah, aqui não dá pra ir. Bom, a gente tem um sinalzinho ali, ó. No mapa. Na nossa bússola, quer dizer. <risos> Será que com foco eu consigo ver algum ponto de escalada? Algo do tipo? Pode ser que pegar mais algumas delas pelo caminho. É, boa ideia Aqui eu consigo subir nesse negócio amarelinho Pode ser que seja pra cá, eu tô boiando ah. Olha, a peste tira HP fudido, cara É pra cá mesmo Ó, tem máquinas ali, Nossa, ó você... Coletando carcaças de máquinas, como assim tá... Parece que deixaram uma carcaça pra trás nós vamos conferir essa carcaça logo mais Mano do céu, olha esse jogo, galera Por padrão, a interface está definida como dinâmica Ela só exibe informações relevantes a situações específicas Delize para cima no touchpad para revelar a interface completa E revisar as paradas, nas né? As missões e tudo Meu nível, experiência e da hora, mano Nossa, galera... Que coisa mais maravilhosa. Primeiro, pessoal, de série é sempre assim, né, pessoal? Quando a gente pega um jogo novo, a gente sempre fica querendo dar uma explorada e tudo, antes da gente avançar mesmo. Não pode esquecer de dar o foco pra gente poder tentar enxergar algumas coisas. Porque como eu não tô usando o modo de visualização que ajuda, né? Quantas flechas naquela máquina. Melhor olhar mais de perto. aqui em ação. Nossa, tem como não como eu estou usando um estilo de gameplay de exploração, ou seja, eu só vou ver as coisas se eu usar o foco. Entendeu? Elas não vão aparecer para mim, igual elas sempre aparecem no. Sempre apareceram no Zero Down, né? No caso. Vamos lá. Fechou. Eu... Vamos passar para cá agora. a gente lá na maquineta. Zé Lutinho, Zé Lutinho Cara, olha a água Desse jogo, irmãos Olha a Eloy, mano Como é que ela fica, entrou de... é, na água Tá molhada e pá, né, cabelos, roupas E tudo mais, a pele Caraca, irmão Que que é isso, velho, olha isso, cara Que coisa mais Maravilhosa, bicho Na moral, que foi ser linda, galera? Foi mal. Nossa, eu tô muito impressionado, cara. Eu tô muito feliz, cara, tá jogando esse jogo. Na moral, na moral Essa mesmo. foi abatida há pouco tempo. Quem mais viria aqui? Não sei, não. Mas é melhor a gente fazer umas flechas. Pode ter encrenca pela frente. Ainda bem que a gente pegou um pouco de galho do rio. Ah, beleza. Mesmo esqueminha de sempre. Poder fazer as flechinhas. Beleza. Obrigado. Mas eu não consigo alcançar daqui. Nada que uma boa flecha certeira não resolva. Só preciso mirar na trava. Pode ir. Nossa, cara, mesmo a 30 frames rodando assim, né? É aparente, cara, quando tá rodando a 30 frames, a diferença pro 60 e tudo. Mas tá tão fluido, tá tão gostoso de jogar com esses gráficos assim. transmissão, ah, a... mensagem que eu achei, não dizia. Só mencionava um possível backup aqui. A gente precisa entrar aí. Então, como ficou a situação em Meridiana? Bom, teve uma confusão quando viram que você foi embora. Mas algumas pessoas consideraram que você só iria embora se você de alguma coisa importante. E era importante mesmo. Caraca, irmão. A vegetação desse jogo, cara, é uma, uma coisa assim que faz os gráficos saltarem ainda mais pra gente, que sabe? Que, que tá jogando. Então ah, fica tranquilo, meu brother. Eu só tô coletando aqui umas paradinhas pra gente poder seguir adiante. Que eu não consigo, cara. Que é feito zero Vamos só dar aquela olhadinha na raposinha aqui. A peste não tá só envenenando plantas, tá matando animais também. E aí as pessoas vão ficar doentes e vão morrer. Não vamos deixar que isso aconteça. Mano, eu gosto muito da dubla dublagem da Eloy. No caso, da dublagem BR aqui, né? Ah, eu imagino que a americana também deve ser da mesma forma. Mas é como a, a Eloy fala calmamente certas coisas, sabe? E quando ela fica brava assim, é porque realmente alguma coisa irritou ela de verdade, saca? Eu acho isso muito da hora na personagem. Cara, olha essa neblina, irmão. Vem por gente... aqui. Ah, a gente vai encontrar bicho aqui. Tenho certeza. Vai pro mato. Nunca vi uma garrafa antes. Nem As máquinas mortas deixaram ele alerta. Como que é lidar com ela? O foco pode ajudar. A gente pode analisar a máquina antes de atacar Tá bom Só um segundo Então, tá vendo essas partes brilhando? São os pontos fracos Pronto Ah, eu clico aqui, ó Pra poder ver no diário, ó Aí tem uns pontos aqui Caramba, mano, eles melhoraram muito isso Máquina de reconhecimento comum Cavador, né? Que emite um som agudo para alertar aliados e atordoar inimigos. Pode abrir túneis na terra e ressurgir em locais inesperados. Conversão conversão bloqueada e é vulnerável a fogo. Boa. Ó, os saques possíveis para essa máquina e tal. E, e olha o corpo dela. Tem aqui o olho também que é um componente que é que tem um ponto fraco ali também na no peito aqui sim tem. E tem aqueles saques ali naquela região E tem a parte de cima que é a arma, provavelmente, né? O container, olha lá É um container que deve ser, na verdade, uma arma que ele utiliza também Para navegar pelos componentes da máquina Ah, que da hora, velho Recurso-chave de melhoria Removível Cara, que foda, velho eles melhoraram muito o uso do foco, cara. Que... Que doideira. Vamos lá, eu tô pronto. Tá, se concentra. Acelerar o tempo, beleza. Eu vou esperar ela voltar. Tem como marcar o caminho dela de novo? Igual antes? Pelo jeito, não, né? Vamos lá, eu vou esperar ela virar com o um zóio pra cá. Pra gente largar uma flechada. Vamos lá, hein? Isso... e mais um vindo. Eita, sério, como é que abaixa? Ah, meu Deus. delícia irmão. Como é que o Foco sabe disso tudo? Ele lê os dados da máquina. Como caçador estou dando a presa? É, tipo isso. Foco destaca componentes e carcaças. Então, ah tá. Que Quando a gente emite o pulso. O que o resto do pessoal fez? Bom, assim que a celebração terminou, minha mãe levou o resto dos Nora para casa. O Rei Sol colocou os carros para reconstruir a cidade. E eu parti atrás de você. Beleza. Bum, bum, bum, bum. Alguém disparou contra a máquina. Bora subir aqui pra poder ver. Nossa, esse cara é muito bonito, esse jogo, na moral. Nossa. Como é que abaixa com o Eloy? Eu fui tentar abaixar aquela hora ali, quando a máquina tava vindo. Ela não, aba não abaixou? É o quadrado? Ah, é quadrado, mano. Poxa. Tá tentando com R3 aqui. R3, não. L3. Opa, passei em alguma outra coisa aqui, mano. Arrombar? Olha, sério? Ah, que da hora, mano. Agora tem como a gente arrombar os porta-malas dos carros e tal, poder verificar se tem item. Que massa, velho. Os carros velhos, né? Cara, o combate aqui, só o pouquinho que a gente jogou Contra aquela primeira máquina ali Cacete, que coisa mais maravilhosa, velho Tá muito mais plástico O impacto dá pra sentir melhor, sabe? As coisas Opa Beleza Será que dá pra tomar flechada ali? Acho que não, né? Vamos vir pra cá. Ok. Ué. Ah, ela não, não fica ali não. Tá. Vamos procurar outra roda. Da hora. Mano, que coisa mais maravilhosa Ah, eu tenho um mapa aqui, boa Habilidades Ah, você entra em cada uma, velho, ó A gente tem aqui de caçadora, já tem aqui as habilidades, ó Pra gente poder ir descendo As informações da habilidade, a gente pode ir descendo aqui poder conferir, nossa senhora Isso aqui do lado já é a outra, né? É, já é a outra Emboscador... Emboscada, emboscada rápida, no caso. Isso aqui já é... T... Ah, tá. Beleza. Cada uma dessas ali é, é um negócio diferente. Ah, parece um treco para poder fazer aqui. O que, que foi? A peste tá infectando todas as plantas. Tá mudando elas. Se continuar assim, nada vai crescer. A gente precisa resolver isso. Será que é a Hades que tá causando essa peste, mano? A peste pode negar tanta coisa. É, não é ali. Bom, vamos lá. Vamos subir pra cá. Ó, tem ali, tem ali. É pra cá mesmo. Não tem nada por aqui, não, né, pessoal? Vamos lá. Caramba, que barulho é esse? Cê é louco? Eita. Caiu onde não era pra cair. Na verdade, eu voltei onde, onde não era pra voltar, né? Nossa, eu tô mais perdido que segue um tiroteio aqui. Vamos lá, hein, galera. Me habituando com o jogo ainda, vamos lá. Vamos lá, vou prosseguir aqui, ó. É lá pra frente, provavelmente, ó. Ali não vai ter como eu ir agora, né? Como eu tô andando aqui por todo o cenário, vasculhando, vendo se tem algum item, alguma coisa do tipo, é normal a gente dar uma perdidinha de leve. Mas é bom que a gente vai apreciando a paisagem, né, pessoal? Nossa, tá muito lindo, cara. Aqui foi onde a gente matou aquelas máquinas. Ali, ó, pra lá que a gente tem que subir, mano. Eu tinha voltado. Olha lá, oh, Boa escala. Caia. Nu? Uh. Uh. Você disse que tem seu foco desde que era criança, né? É, achei o primeiro quando caí dentro de uma ruína. Achei os outros em um estoque antigo um tempo atrás. É bom ter uns extras. Entrando nas ruínas dos antigos. Que a Deusa nos proteja. Tá tudo bem, Val. Por aqui. Bem-vindos à base de lançamento Farzinit. Farzinit? Eu sei que eles trocavam tecnologia com o Zero Down, mas por que teriam um backup da Gaia? Por favor, registrem-se na recepção para a visita. Talvez queiram que a gente confira com eles? Aguarde o Ident Scan. Acesso negado. Por favor, espere aqui pela assistência. Doutora Selbeck. Certo. Será que eles se desentenderam com a Elizabeth? Bom, vamos achar uma entrada. Vou pra cá. Por favor, aguarde o Ident Scan. Acesso negado. Devo conseguir abrir isso à força. Tem equipamento caramba. De caramba derrubaram isso lá de cima ah e agora deve pegar o ganchinho deve ter abatido as máquinas que a gente viu e aí onde estão agora agora a gente tem que usar aquele ganchinho que a gente viu que é a nova mecânica de gameplay uh, que cheiro é esse um acampamento de deve Devem ter vindo pra cá em busca de sim, Isso explica o cheiro. Me parece que alguma coisa grande veio de cima. Veio hum. em cima do acampamento. Depois atravessou a parede. Melhor dar uma olhada nos escombros naquele buraco. Vocês estão se ligando agora que bicho que teve aqui, né? Eu saquei na hora vendo esse negócio aqui, esse buraco retão aqui, assim, desse jeito. E aquele veneno. Isso foi aqui a cobrona, mano. A Slider Fang. Ela que apareceu aqui e dizimou geral, fi. Caraca, irmão. O que quer que tenha caído aqui levou isso junto com a queda. Se eu conseguir remover parte dos escombros... Acho que consigo passar. Talvez eu encontre algo de útil no acampamento. Eloy, vem aqui. Acho que encontrei <risos> alguma coisa. <risos> eu acho que é algum tipo de protótipo, Ocelon. Parece que o gancho pode se prender às coisas. E isso aqui? Puxa ele de volta. Hum. Parece que tá quebrado, mas talvez dê pra consertar. Prende nos escombros. Daí é só puxar. Talvez funcione. O foco pode ajudar a gente a encontrar algo para consertar a ferramenta. Meu foco achou umas coisas para a gente conferir. Coitado dele. O ácido atravessou a armadura. Coisa linda, mano, esse jogo máquina. pode ajudar no conserto. Eita, ah, essa coisa queima-cabo de máquina melhor que corda. Beleza, acho que já tenho o que preciso para consertar a ferramenta. Ou talvez fazer algo melhor. Você pode usar essa bancada. Ah, agora eu vou ter bancadas para poder equipar... Equipar não, né? Para poder montar as coisas. Que massa, mano. Eu não lembro se eles tinham falado isso já nos vídeos demonstrando o game, mas eu tinha esquecido, mano. Lança-gancho. Nice. Pronto. Uh, um lança-gancho. Vou testá-lo nos escombros. Eu acho. Quer ver? Deixa eu até vir aqui. Ó, Agora a gente não tem. Deixa eu ver. Munição. A gente só tem aqui, ó. Armas, trajes, ferramentas, munição, recursos e equipamento especial. Né? Que é o que eu tô usando aqui agora, que é o ganchinho. Ali a gente tem as legendas deles explicando do lado. Eu posso fazer organizações aqui diferentes, ó. Por tipo, por raridade. E organizar por blocos. Nice. É, mas reparem que não tem mais a parte de criação igual a gente tinha no, no Zero Down, que era só no menu principal. Melhor, era só a gente ativar o menu principal e tinha lá a parte de montagem e criação. Eles transferiram isso pra essa mesa, que agora não vai ficar uma parada mais tão fácil da gente fazer, entendeu? A gente vai pegar os recursos e tal, bonitinho. Mas a gente vai precisar achar uma mesa pra poder criá-los. Vai... Nossa, velho. Olha, adicionalzinho de dificuldade, hein? Ah, que, que da hora. A gente troca os itens, ó. Pô, será que dá pra usar até essa. Trocou aqui e segura pra disparar. Aham. Uhum. Aham. Segure R2 para disparar o, o gancho, tá? Não, peraí que eu tenho que usar mais um pedaço aqui nele, ó. Bom, pelo visto não tem nenhum jeito fácil de sair daqui. Melhor eu analisar a área. A gente precisa achar um caminho. Tem ali. Pra que essa coisa certa? Ó, o console de dados aqui. O que mais tem pra gente poder dar uma analisada aqui de boa? Ah. Acho que consigo subir até lá. Tem ali também. Deixa eu só ver o que é isso aqui, pessoal, antes a gente. O que é isso? Bom dia! Meu nome é Oswald Dalgard e é um grande prazer apresentar a vocês. Farsit. Esqueçam o que acham que sabem sobre nós. A verdade é simples. Falamos rumo às estrelas, mesmo que tenham que percorrer 8,6 anos-luz no espaço para chegar lá. Por favor, agora prossigam para o auditório, onde vamos revelar nossos planos. O que será que tem nesse auditório? Logo vamos descobrir. Olhe a aperte X para poder prender o gancho tá ah, que da hora Uau, mano funcionou relaxa vou achar um jeito de você subir beleza tem aqui um jeito de usar o gancho a escada ah tá para usar um suporte de gancho o quê não entendi não cabe não lembro boa Show de bola, ok para correr, X para dar um salto. Tá, preciso baixar a escada pro val. Agora sim, ó. Obrigado. sempre desafiamos limites, como exploradores, pioneiros inventores. E agora, Farzini te dará o próximo passo para o futuro. É por isso que, orgulhosamente, ressuscitamos a Odisseia. O que nossos governos abandonaram em órbita, Farzini te tornará realidade em menos de uma década. Mas isso é só um começo. Com a nave, enfim, concluída, enviaremos a Odisseia e sua tripulação aonde jamais pisamos. O sistema Sirius. Lá, criaremos a primeira colônia humana espacial. A Odisseia pode levar 300 anos para chegar. Mas, quando olharmos para o céu noturno, saberemos que estão a caminho. E nas palavras do nosso fundador, o falecido Peter Tive Humben, a maior forma de imortalidade é... Falha de dados. <risos> Reprodução falhou. Os antigos podiam voar pelos céus? Entre as... Est... Uh, é... sim, digamos... Essa nave, a Odisseia, não chegou à outra estrela. Algo deu errado, e ela explodiu. Por isso a Elizabeth deu a eles um backup da Gaia? para tal colônia? Erro. Arquivo de apresentação corrompido. Arquivo de recrutamento de membro disponível. Deseja reativar? Sim. Reativar. Quero ver o que mais eles têm a dizer. Todos viram as projeções. Economia instável. Novos biocontágios. E as rebelando-se. Ou outra catástrofe criar riscos inaceitáveis para a elite do mundo. Aqui na Farzini te dizemos: escapar do inevitável. E assim rumamos as estrelas. Agora já viram o que estamos fazendo aqui: infraestrutura para apoiar a construção da Odisseia, um datacenter de última geração para facilitar os rápidos avanços tecnológicos. E já viram como estamos gerindo a percepção pública? Invista. Junte-se a nós. Garanta seu lugar na Odisseia. Preserve seu estilo de vida, além das questões terrenas. Bom, estavam certos sobre o fim do mundo. Só não sabiam como seria. Ainda. Então tudo o que eles falaram lá, sobre o próximo passo da humanidade, era tudo mentira. Essas pessoas só queriam mesmo salvar elas próprias. Sim, mas acabou não andando muito certo pra eles. O tal de Oswald mencionou um data center. Isso. O backup deve estar armazenado aí. Eu não vou conseguir nadar até aí Pelo visto, teremos que achar outro jeito Vamos Interessante, hein Interessante, cara Nossa, cara, mas esse jogo tá muito lindo Ainda não acredito que os antigos podiam voar Eles eram capazes de muitas coisas Pro bem e pro mal É o que parece mesmo estar lá em cima. Lá vamos nós para as profundezas da ruína. O que é, o que é aquela força? Não sei. Pode ter sido o que matou aqueles Zosseran. Não baixe a guarda. Ah, eu não vou baixar. Que cobrão, meu amigo! Estou até esquecendo de usar o foco. Cara, olha que coisa mais maravilhosa, meus amigos. Na moral, cara. Olha isso aqui, mano. Esse jogo ele é um prato cheio para muito modo foto. Nossa, olha isso. Aqui em cima. Cuidado. Não podemos deixar que eles chamem reforços lá de baixo. Você pega o da esquerda e eu o da direita. Ok. Avançando. É só chegar de fininho e usar a lança para abatê-lo. Não posso ser vista. Melhor analisá-lo. E conferir a rota de patrulha. Ah, agora sim vai dar com a parada da análise. Nice. Essa é a rota de patrulha. Preciso chegar mais perto e não ser vista. Vai fazendo o scanner também, ó safado. Como é que tá com aí item mesmo? Ai. Ah, entendi Segure e solte R2 Para jogar a pedra ah! Ah! Ai, meu Deus do céu Ah, eu aperto É porque eu não tinha liberado o comando para mim ainda Preciso tentar de novo Deu sim, Eloy. Peraí. aí. Nossa, até acostumar com os comandos. Vocês viram o ataque que eu fiz aqui aquela hora, mano? Ó, segurando, ó. Só tô segurando. Que da hora. Mais daquelas máquinas ali. Nada que a gente não dê conta, barulhinho. Parece que Star Wars. Pronto, para quando quiser atacar. Que jogo maravilhoso de lindo, mano <risos> Beleza Vamos dar uma olhada só pra cá rapidão para ver o que tem Oh, meu Deus! Já acabou. Da hora, mano. Porra da tá... por Comentar. Notei que você mudou o visual recentemente. <risos> é, eu sei. Eu não tive muito tempo para fazer a barba enquanto tentava alcançar você. Não liga, não é permanente. Que bom. Desculpa se meu bigode ofende, ungida. Ó, oh, a Eloy falando do, do, da aparência do cara, é uma paca que é essa. Pelo visto, esse carinha foi uma vítima da peste. Não conseguiu escapar. Eu espero que não tenha sofrido. Estamos chegando a algum lugar Achei que era planta medicinal Os Osseron devem ter usado explosivos contra as máquinas Conseguiram acertar alguns Pelo visto tinha uma barricada aqui As máquinas devem ter invadido Fica pra depois. Acho que os Ossel não tiveram chance de usar. Ah, leva um tempo para poder beber as poções? Sério? No outro jogo era instantâneo. Cuidado, armadilhas. Ah, talvez eu consiga hum, desarmá-las. Hum. Pronto. Consegui aproveitar alguns suprimentos. E conseguiu não se Desmontei. Explodir. E peguei mais suprimentos. Deve ser outro acampamento. Enquanto estamos aqui, podemos fazer umas armadilhas nossas. Pode ser útil contra as máquinas. Boa ideia. Pode ser útil. Não tenho o suficiente para montar uma armadilha. Hmm. Mas parece que os Oceron deixaram algumas peças pra trás. Acho que consigo aproveitar materiais suficientes delas. Interessante, rapaz. Agora eu vou poder criar essas minas e tudo, você aperta pra baixo, segura e aparece... Hum. Nossa, mudaram muita coisa de interface, mano. Tá da hora. Já tenho o que preciso para montar uma armadilha Bom, tem mais de pegar aqui primeiras coisas Aqui mais uma caixinha Tá, então, deixa eu ver Tem que usar o gancho aqui essa máquina nova. Eu nunca vi. Vamos procurar os pontos fracos dela. A gente podia fazer armadilhas. Elas podem ajudar aqui. Ah, ela é vulnerável a ácido, gelo. Tem um componente removível. Tem reação em cadeia na bateria com dano de choque. Tá. Vamos usar as armadilhas aqui. Se alguma coisa passar por elas, não vai nem virar coisa boa. Boa, botar tá na rota da máquina agora. Acabou que nem precisou das da minas. Dá-lhe maquininha nova, Jesus! Você esteve em várias ruínas do velho mundo, elas são todas assim? Todas elas têm algum segredo, mas cada lugar é diferente. Tem que usar constantemente o foco pra gente poder ver os itens, senão pelo menos nesse modo de exploração. No outro modo deve ficar aparecendo tudo na tela. É bom assim que fica bem menos poluído. Deixa eu ver aqui pra cima. Será que tem alguma parte de gancho pra poder usar? Deixa eu ver aqui. Tem ervinhas ali pra poder pegar... Tem mais um item ali... Não consigo alcançar a escada daqui. Pera aí... Vou pegar mais alguns é. itens aqui... Ah. Vamos lá. Ah, não dá para usar essa escada. Eu devo ter que achar alguma coisa de gancho para poder usar. Deixa eu ver. Aham, peraí. forte armando lá fora. É. E estão ficando mais fortes. E mais frequentes. As tempestades, as terras com peste, as águas com algas demais. Você nasceu pra corrigir tudo isso. É. Mas só vou conseguir se eu achar o backup. Acho que a gente tá dando voltas ao redor do data center. Melhor cortar caminho por aquele prédio grande ali à direita. Ah, tem dados aqui. Você pode ah, com seu foco. Segurar o R3, pá. Hum. Os dados mencionam a tecnologia que a Farzini te trocou com o Zero Down. Resumo da diretoria do Alto Conselho. que depois a gente lê com calma, galera. Se vocês quiserem pausar, eu vou ver se encontro mais dados. Deixa eu ver. Hum. Vários glifos. Vou deixar isso para estudar depois. Pelo jeito voltei que escalar. Ah, boa. Primeiro descer essa escadinha aqui pra ajudar. Bom, aqui tem mil anos de idade. O que foda, mano. Acho que é poder descer na beira, eu não preciso descer aqui agora, vamos pra cá Parece algum tipo de sala de reunião A porta do outro lado tá trancada Tem mais uma daquelas coisas brilhantes perto da mesa Zero Down, idealizado pela doutora Elizabeth Sobeck. Em posse das nove funções subordinadas, Gaia, o núcleo do sistema, dispõe de ferramentas para engenharia planetária. Algo útil para o nosso esforço de colonização espacial. Fase da Operação 1. Estabelecer um ativo no projeto Zero Down. Status concluído. Fase 2. O ativo transmite uma cópia completa de Gaia e todas as suas funções subordinadas a este data center. Se tudo correr bem, a equipe do Zero Down não vai desconfiar da transmissão de dados. Riscos: a descoberta desta operação pode fazer Zero Down voltar atrás na negociação da base de dados Apollo. De forma alguma podemos ser detectados por Travis Tate, o hacker responsável pelo protocolo Hades. Além disso, precisamos ser extremamente cautelosos em relação à Dra. Sobek. Como uma das maiores especialistas em tecnologia, ela provavelmente criou medidas de segurança ocultas. Há uma avaliação minuciosa anexada, e isso conclui o Sumário Executivo. Pensei que Elizabeth tivesse enviado a cópia, mas não. O Zenith final roubou a Gaia. Eloy, aquela mulher parece com você. Ah... Uh, um... tá tudo bem, Val. Somos parecidas, porque eu sou uma cópia, geneticamente idêntica. Mas ela era um dos antigos. Como você pode ser ela? Porque eu não nasci. Eu fui feita por uma máquina. Por isso eu sou sem mãe. Por isso fui exilada, ainda bebê. Eu não entendo. Que tipo de máquina pode fazer uma pessoa? Lembra que eu disse que o backup é tipo um monte de instruções? É mais do que isso. Se chamava Gaia. E por muito tempo, ela cuidou do mundo até que um dia ela precisou se destruir. Ela queria que eu a trouxesse de volta. Só eu posso trazer. E este lugar é minha última chance. Você disse que a deusa falou com você quando estava na Montanha da Mãe de Todos. Era essa Gaia? Sim. Mas ela não é a deusa, Val. Não existe isso. E como você sabe? Parece que ela abençoou você com uma tarefa sagrada. Eu tive bastante tempo para pensar nisso. E você também vai ter. Com o foco. Mas agora... O relatório dizia que a cópia roubada da Gaia seria armazenada no data center. Então é pra lá que a gente vai. Certo. Que coisas interessantes, rapaz. Hum, olha isso. Eloy, vem cá. Encontrei algo que você pode usar. Um item novo? Uma Olha. Arma. Obrigada, Val. Vamos seguir em frente. Pode explosivo de gelo. Ah, tá, famoso Stiling. São bombas que afetam uma grande área. Estama dispara bombas de gelo. Use-as contra inimigos para levá-los ao estado de fragilidade. Fragilidade. Uma vez no estado de fragilidade, os inimigos ficam mais vulneráveis a dano de impacto, que é o da flechinha. Boa. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Aqui, ó. Bombinha de gelo já tá no esquema. Beleza, só fazer mais umas flechinhas. Aqui embaixo. Ou oh. a gente está quase voltando lá fora. Ótimo, caraca. Cobrou na fim, Jesus Cristo. É, aqui não tem problema desse direto. Opa, opa. Bem que não tem como eu fazer a eliminação aérea, né? Ah, ela é vulnerável a gelo. Vamos testar nossa bombinha então, bombinha de gelo. mais enquanto ela frágil. Melhor trocar pro ar. Ah! caraca. E ela tá indo para a mesma direção que a gente. Acho que dá para atravessar por aqui. Mais exploradores, ocean E muito ácido. Aquela máquina imensa deve ter atacado enquanto tentavam fugir. Não tinha chance nenhuma. Caramba, olha esse vale, cara. Que coisa mais maravilhosa de bonito. Nossa. Então, esse backup é a nossa esperança? os lugares que eu visitei, nesses últimos meses? Todos eles deveriam ter mais backups. Mas um cara chamado Ted Faro apagou todos eles mil anos atrás. Ele era parte da Far -Zinit. Não. Pior que isso. Acho que é pra cá mesmo que eu tenho que vir Peraí É, muito provavelmente eu devo enfrentar aquela cobrona Logo mais Pegar mais alguns itens aqui. Oh. Uau! Aquela coisa grande de metal parece a nave que vimos no auditório. Imagina como é ir as estrelas naquilo. Mais um diário ali. Examinar o cadáver. No é ponto que a gente tá pegando item a torta à torta direita aqui pode poder encher essa colinha. Jesus! Máquinas patrulhando ali, dá para marcá-las no foco para rastrear o movimento. desconfiada a máquina confirmou a presença boa mas estão vindo juntinho agora beleza Vamos brincar de armadilha aqui. Vamos botar uma no caminho dela. Um. Beleza. Nossa, que da hora, mano. Efeito tá muito bem feito esse negócio aqui. tem mais máquina? Ah, caralho. Tinha visto não só danada. Como a gente sai daqui? A máquina traz sua parede contudo. O que tem aqui? Opa! Ah, não, só itens valiosos para venda mesmo, ok. Tem uma escada lá atrás. da escada que o cara falou... Ah, tem aqui... Ah, ali, ó. Boa. Boa, Caio. Falta de mira, mandou um abraço. Não é que... Meu Deus do céu, olha como é que esse jogo é bonito, irmão. Jesus. Então, me fala uma coisa. A Sona aceitou o fato de você não voltar para as terras sagradas? Como chefe de guerra nora, ela entendeu por que eu tinha que seguir você. Mas como mãe, ela não gostou muito. Pra variar, né? Acho que nunca vi sua mãe sorrindo. Nem eu. Esse é pra lá mesmo. É que tem garra. Ah, beleza. Nossa, as Slider Fang lá na frente, cara. Uns três ainda. Três daquelas coisas. E se mataram todos aqueles Oceron, nunca vamos conseguir acessar o Data Center. Não dá pra passar por eles. Além de serem fortes demais pra um ataque direto. Dá pra procurar um povoado. Convencer caçadores a ajudar. Isso levaria semanas. E a gente não tem todo esse tempo. Talvez seja melhor que esse foguete caia. Aquilo? Como? Vou dar um jeito. Me espera aqui. Eloy. Só confia. E lá vai só confia foi boa. Conseguir até o foguete e pensar num jeito de fazer ele cair na bacia. Tá ah, bem, Sky. Isso aqui dá os controle. Chegar naquela torre É só dar um jeito De atravessar Até o foguete Cara, ah, vai passar por aqui Na volta, não vai? Não Mais isso, garotinha, vem cá, chega aí. Beleza, aqui não tem mais nada. deve ter mais alguma maquineta aqui para frente, cara. Vamos ver. Não, mas por enquanto nunca tá captando mais nenhum sinal, mano. Ali, aquela escada que atrás tem alguma coisa. Acho que não, né? Não, não tem. Ah. musiquinha. OK, tem um trilho lá em cima. Acho que consigo alcançá-lo se eu saltar a partir daquele suporte. Espera aí, que? Ajustinho ah, no suporte de não gancho. Ah, bastante. Melhor tentar de novo. Salte e aperte X para prender-se no suporte ao gancho. Aperte bolinha antes de atingir um suporte de gancho para se lançar ao ar. Ah, que da hora! Consegui. Que massa, velho. Novas mecânicas. Deixa eu ver o que mais tem aqui Tem aqui, boa Opa Passar o gancho ali, boa. Pode tá piorando. Consegui. Caraca, dizer, que da hora! Máquinas gigantes matando o Osserman e deixando ácido por toda parte. Próximo. Não tem como saltar até lá, mas tem um cabo aqui. Talvez eu consiga deslizar até o outro lado. Ah, ah. Ah. Eita! Bom, agora só me resta subir. Esse... Nossa, a física desse jogo, meu irmão. São esses ganchos imensos que prendem o um foguete no lugar. Aposto que tem um terminal de controle por aqui. Se eu conseguir soltar os ganchos, o foguete vai desabar lá na bacia. Maquinetas. Não. Mais máquinas pelo caminho. Isso, garotinha. Vem cá. Chega aí. Boa. Tem, vai dar tempo, boa Ainda tem mais uma maquineta ali, vamos lá Dita esse bichinho Cara, olha a neblina desse jogo, mano. Que coisa mais maravilhosa. Jesus. Tá. Hora de esmagar aquelas máquinas. deu bom não. o foguete está preso pelos cabos. Eu vou ter que escalar a torre e dar um jeito de desconectá-los. Eita, escalar a torre. Vamos descobrir agora. Se eu puxar aquela viga pra baixo, o ascensor deve descer. Nossa senhora, que da hora, irmão. Ah, tá. Beleza. Daqui dá. quase que eu fui prová-la. Eita. Beleza. Olha a trilha sonora. Que da hora, mano. Também. Deixa eu ver, hum. Nossa Senhora, o lugar tá todo caro nos pedaços. Jesus Cristo! Ah, que boa. Se eu acertá-lo, um já foi. Agora eu só preciso subir mais e desconectar o segundo grupo de carros. Que ótimo! Escalar uma torre em ruínas com máquinas assassinas lá embaixo. O bem que falou, mas agora não tem volta. Só você mesmo, Eloy. Nossa. Beleza. qual era aqui mesmo? Deixa eu ver. Ah... Não, acho que era aqui mesmo. para aí, deixa eu ver. Pão. ali. Boa. Acho que acabei voltando. Sobrou uma cobrona dessa, tenho certeza que sobrou. Então A gente vai ter que partir para a briga. Ah, ela está presa? Preciso me ligar coisa para chegar no tratacente. O foco pode achar pontos fracos. Beleza, cadê o ponto fraco? A bolsa está cheia de ácido. Melhor acertá-la primeiro. Bom... Boa! Não, tenta cumprir em mim agora, vai! <risos> <risos> uh, uh, uh. Preciso ter cuidado com você. Os índios estão fora, vão me ajudar a, ajuda a matá-la mais rápido. Em cima de mim, mano Parabéns, cara que essa bicha tá fazendo, irmão? Boa. Eita, soltou a cauda. Putz. Preciso abatê-la rápido de uma de gelo Talvez meu alguma coisa que eu tá. Tá merda Cara, difícil enfrentar essa cobra, viu? Ainda mais no modo difícil mesmo. Caralho, mano. Preciso me livrar dessa coisa pra chegar no data center. O fogo pode achar pontos fracos. Beleza, agora você tá cheia de ácido. Melhor acertá-la primeiro. Caraca, velho, que Morreu. sofrência enfrentar esse bicho. Finalmente. Ó, pontos de habilidade, vida máxima, boa. O data vi... center deve ficar logo adiante. O Val vai ter que achar outro jeito de chegar lá. Ah, mano, tinha um canhão da bichinha para usar, velho. Bom, agora já era, né? Fica para próximo. Ah, vários canhões dela aqui para usar. Bom, deve ter sido mais complicado enfrentar ela agora, porque eu tô com pouco poucos tipos de armas ainda para usar, munições e tal, mas mais para frente, quando eu tiver mais coisa e for enfrentar essa cobra de novo, aí o negócio deve ficar mais tranquilo. Porque, pô, eu só enfrentei ela com um arco normal e com as bombas de gelo aqui não tava adiantando muita coisa, né? Então... Vou só terminar de coletar o que eu tenho de coletar aqui pra gente poder seguir, pra gente poder encerrar também essa primeira parte aqui do nosso gameplay que tá muito da hora. Beleza, pegamos tudo que a gente pegado aqui. Vamos pegar essas madeirinhas aqui também, que a gente gastou muito com flecha. Acabou? Será? Vamos só dar mais uma vasculhada. Opa, acabei de ver umas madeirinhas ali no fundo. Aqui deve ter upgrade para bolsa de recursos também, né? Acredito eu. Beleza. Ah, acho que é isso mesmo. Vamos lá. Agora a gente vai ter que subir por algum caminho. Ah, é ali. Ah, a câmera é lenta. Ó, da hora. Nossa, olha os gráficos desse jogo, meu irmão do céu. Com o backup eu posso reiniciar a Gaia, reparar o sistema e curar a peste. Salvar o sonho da Elizabeth. Mas ele ainda tá lá. É, não vai ser tão fácil assim, né? Acredito eu. Tá. Preciso achar a sala do servidor. Procure o backup de Gaia no data center, boa. Vamos pra cá, né? Falando aqui sobre a questão da corrupção e tal. Beleza. Depois a gente dá uma lida nisso aqui. Se vocês quiserem pausar, pessoal. Show de bola. Aqui ali deve ser a salinha. Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui pro fundo. Não, não tem. Show. Ah, as estrelas são o limite. Gaia versão seis ponto nove, inicializando. Olá. Oi. Elizabeth. Travis Ora ora o que temos aqui uma conspiração da Farsenity para roubar uma cópia de Gaia e das funções subordinadas. Safadinhos. Quer que eu resolva, Liz? Plasfêmia, prole de víboras, com mão austera, eu os castigo e lanço caos sobre vocês. que vocês roubaram não é a gaia, idiotas, mas é a mãe de todas as bombas lógicas. Então, boa sorte reparando os dados. E da próxima vez que pensarem em enganar um date, pense na minha saudação. Olha que filha da mãe, velho. Nossa. Deusa? Não existe deusa. Já disse isso pra você. Essa não é a Gaia. Não é o que eu tô procurando. É uma cópia falsa. Nossa senhora, como é que tá bonito esse jogo, meu irmão? O que, que é isso, cara? Não precisa. Val, sinto muito. Às vezes você é meio agressiva, sabia? Mas foi incrível demais ver você voando daquela torre e explodindo o reservatório. <risos> O problema é que isso ainda está longe de acabar. Mesmo sem pistas, Val. Eu preciso continuar procurando. E rápido. Se for para correr riscos, eu corro. E não faz o menor sentido ter alguém comigo. Alguém que pode se machucar. Depende de mim, Val. Mas ninguém. Espera aí. Antes. Em Meridiana, você falou de um homem que te ajudou. Silence. Você disse que costumava falar com ele sobre coisas que descobriu do velho mundo, coisas que ninguém mais entende. E ele te deu a lança que você usou contra o Hades. Ele sumiu, Val. Não tenho notícias dele desde a batalha contra o Hades. Sim, mas o espião Morad, lá em Meridiana, ele é bom encontrar gente, não é? Val, eu... Vamos lá, pode funcionar. Pensa, você vai poder ver os rostos amigos de novo. Ok. É, acho que vale a pena tentar. Temos um longo caminho, então. Eu tenho outra ideia. <risos> A ponta da lança Novo Interlúdio. Pelo sol, é verdade. Ela está de volta. Que bênção. A salvadora de Meridiana retorna. Você merece a recepção. Se salvou eles. Ainda não. Em nome do Rei Sol, Avad... ...dou boas-vindas reais à Campeã! Abre ah, o Morad, Eloi tem um assunto urgente pra discutir. Ela tem? Então agora somos dois. Estou mandando caçadores há semanas. De Pôr-do-Sol até a Terra Sagrada, procurando por você. Alguma coisa aconteceu no ápice. Bem, te mostro. Olha onde pisa. Você nos salvou, todos sabem, mas... ainda estamos limpando a bagunça. Aconteceu logo depois do solstício. Nós conseguimos inventar uma desculpa graças ao sol. Ou senão poderia ter gerado pânico. Uma noite, por menos de meio minuto, ele brilhou em vermelho. De meridiana, apareceu um simples truque de luz. Mas quem estava perto, no topo do poço, disse que não poderia ter sido um reflexo. Para meu desgosto, disseram que a luz ergueu a partir da base da torre. Daquilo. Deixamos tudo bem como estava. O que acha que aconteceu? Eu não sei. O ápice deveria enviar sinais, mensagens, para o sistema de terraformação. Mas Hades tentou usar para despertar máquinas de guerra. Eu jurava que tinha cortado a conexão dele. Espera aqui enquanto eu confiro. Quanto que você descobrir É, meus amigos. Bom, galera, vou aproveitar esse momento aqui agora a gente poder encerrar. O vídeo já tá bem comprido aqui porque, nossa, vislumbrar esse mundo aqui, cara, não dá vontade de parar de jogar mais não, na moral. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aí desse videozinho mostrando esse início grandioso de gameplay aí do Horizon Forbidden West. Coloquem aqui embaixo nos comentários suas opiniões acerca disso aí. O que, que vocês acharam de gameplay, gráficos, a história até agora que a gente está vislumbrando, né, o que que tá acontecendo, tudo que tá rolando e tal, essa busca da Eloy? O que, que vocês acharam de, em termos de movimentação, mecânicas, assim, de coisas diferentes que a gente viu até agora? Não vimos tanta coisa assim ainda porque tá no início do jogo, né, cara, mas já tivemos um pouquinho ali das coisas que a gente vai ter mais para frente, uso de gancho, entre outros tipos de mecânicas... Outras coisas também eles deram uma modificada com relação à mesa de construção de equipamentos e tal. E muito mais coisas devem ser reveladas aí à medida que a gente for avançando na história. Então deixa aqui embaixo. Na sua... Então deixa aqui embaixo suas opiniões, eu vou adorar ver de cada um. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui, um beijo para todos vocês, até mais. E fomos, galera!